ora viva, já estamos aqui presente no CorelDRAW, hoje eu trago duas maneiras de cortar, ou de como cortar, vamos assim dizer, da melhor forma possível, como cortar uma fotografia no CorelDRAW, para usar nos seus trabalhos de party, Lones, em todos os sítios que você achar que deve ser usado, mas ela deve ser recortada, tirada do fundo original, para ser mascarada. No fundo assim posso dizer então trago hoje duas maneiras uma maneira é a maneira mais conhecida que é usar a caneta vou usar a caneta Vest Bond nesse caso acho que é assim que está correto e a outra maneira vou usar o Paint é, vamos usar o Photo pen nesse caso o próprio ferramenta de fotografia nativa do Corel Draw. neste caso sem mais demora vamos a isso e é pá, o vídeo vai estar mais explicativo, demonstrativo do que explicativo, então vamos é, a partir de agora mostrar como fazer, vamos a isso pessoal. We'll yeah. Então é isso só, é, temos aqui algum, é, algumas imagens já recortadas, já podemos ver o resultado final é, de tudo o que foi apresentado. Agora, é pleno de vós, espero que gostem, dão aquele like, compartilhem, é, publiquem por aí, quanto mais pessoas tiverem Contato com, com o projeto melhor ainda. E obrigado por assistirem até o fim, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Primeiro do muitos, pá. Aquele um abraço, pessoal.